na Índia. Muito obrigado por ter dado play. Ah, já vamos começar! Oi, bom dia! Muito obrigado pela sua presença. Eu me chamo Guilherme Bujaki e esse é o Leitura Compartilhada oração do dia, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora, se inscreva, porque de repente você vai embora, nem fica muito tempo, mas pelo menos curte o canal, que é uma oferta generosa que você dá ao produtor de conteúdo, de repente, você quer receber estudos bíblicos direcionados, estudos bíblicos no seu celular, é só assinar a nossa lista no WhatsApp, links, onde estão? Na descrição, não, nos primeiros comentários, tá bom? Muito obrigado pela sua presença e sua é leitura compartilhada da oração do dia. Como eu te disse, eu sou Guilherme Burjac e hoje chegamos ao último, o último capítulo do livro de 1 Coríntios. Terminamos aqui então a nossa primeira parte da nossa leitura, de que trata, né, nós estamos aqui na intenção de falar sobre a busca ou a compreensão a respeito do que é sobreviver a uma igreja, como nós devemos sobreviver a uma igreja. Se você assinou o canal, não esquece de dar o joinha e aí assinar o sininho também. Vamos ao capítulo 16 também. Esta é, este leitura compartilhada, assim como o de ontem, está sendo gravado, porque hoje, neste horário que você está assistindo, muito provavelmente eu estarei assinando o contrato de aluguel do quarto onde minha filha vai viver, se Deus assim permitir, nos próximos quatro anos que ela estará cursando belas artes na cidade de Granada. Preciso muito que você ore e interceda por nós, porque estamos dando um passo de fé. Filhos de missionários, a gente trabalha assim, né? a gente vai um passo de fé de cada vez. Preciso muito, se você ainda não se tornou um parceiro daquilo que nós fazemos aqui na Espanha, se você não sabe o que nós fazemos aqui na Espanha, me manda um, um, uma mensagem, eu tenho o maior prazer de te responder todas as perguntas que você tem a respeito do campo missionário. Vamos então ao capítulo 16 de 1 Coríntios, leremos todo o capítulo, e, e esse capítulo fala de dinheiro e de beijos. <risos> Vamos seguindo em frente. Quanto à pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, sigam as mesmas instruções, diz o apóstolo Paulo, sigam as mesmas instruções que deem às igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, separem parte da sua renda não esperem até que eu chegue para coletar tudo de uma vez, façam isso de forma organizada. Quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos mensageiros, diz o apóstolo Paulo, vou entregar a carta aos mensageiros, que vocês escolherem para levar suas ofertas a Jerusalém. E se for conveniente que eu também vá, eles viajarão comigo. Eu os visitarei depois de ir à Macedônia, pois devo passar por lá. Talvez permaneça um tempo com vocês, quem sabe todo o inverno. Depois, vocês poderão me encaminhar para o meu próximo destino. Desta vez, não quero visitá-los apenas de passagens. Quero ficar algum tempo, se o Senhor permitir. Por enquanto, permanecerei em Éfeso até a festa de Pentecostes. Há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muitos se oponham a mim. Quanto a Timóteo, quando, quando, não, quando Timóteo chegar, não deve se sentir intimidado por vocês. Ele está realizando a obra do Senhor assim como eu. Por favor, sem pressão, como meu filho na fé, Timóteo. Não deixem que ninguém o trate com desprezo. Envio-no de volta para mim com sua bênção. Espero que ele venha junto com os demais irmãos. É isso. Quanto ao nosso irmão Apolo, insisti que ele os visitasse com os outros irmãos, mas ele não estava disposto. aí agora não, Paulo? Não, não, agora não. Mas ele não estava... Ah, e ele o fará mais tarde quando tiver a oportunidade. Na volta a gente compra. Sejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam, pelo amor de Deus, tudo com amor. Vocês sabem que Stefanas e sua família foram os primeiros convertidos na Acaia e têm dedicado a vida ao serviço do povo de Deus. Peço, irmãos. Que se sujeitem a eles e a outros que, como eles, servem com tanta devoção. Por favor, não criem confusão com Stefanas. Estou muito contente com a vinda de Stefanas, Fortunato e Acaico. Eles proveram a ajuda que vocês, por não estarem aqui, não puderam me dar. E eu também não sei se eles queriam dar, né, Paulo? Eles têm sido um grande estímulo para mim, como foram para vocês. Valorizem todos que servem tão bem. As igrejas da, da província da Ásia enviam saudações no Senhor. Também os saúdam Áquila e Priscila e todos da igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações, Saudem uns aos outros com um beijo santo, o ósculo santo. Esta é a minha saudação de próprio punho, Paulo. Se alguém... Não amo o Senhor, essa pessoa é maldita. Vem, nosso Senhor, que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Envio meu amor a todos vocês em Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Ah, olha só, eu tenho defendido, e eu tenho até um estudo bíblico aqui, se você quiser eu posso enviar para você, um estudo sobre dinheiro. E eu tenho proposto aqui uma nova perspectiva, não uma nova perspectiva em Paulo, mas uma nova perspectiva em torno do que é coleta, do que é o tratamento que nós damos ao dinheiro. E eu acho importante falar sobre esse tema, por quê? Porque muitas vezes nós não levamos em consideração a importância do planejamento em relação ao as despesas da igreja. A gente sempre acha que é um saco sem fundo. Por essa ideia de ser um saco sem fundo ou de ser um empreendimento, quanto mais crentes, mais entradas, quanto mais entradas, mais a gente vai fazer. Conversa para o boi que dorme, porque quanto mais é, se tem uma comunidade, que se quanto maior uma comunidade, quanto maior ela é menos envolvida com as coisas de fora, ela se torna, porque a estrutura engole todo o recurso. Bobagem essa história de que, ah, minha igreja é pequenininha, pastor, quando ela for uma igreja maior, a gente vai começar com missões, a gente vai organizar aqui, coletar as ofertas para as missões. Deixa eu te falar, não vai. Não vai, é, é simples, não vai. Sabe por quê? Porque existe uma dinâmica espiritual envolvida aí que às vezes a gente não consegue entender, né? Uma mágica espiritual, existe algo que a gente não consegue... Não é que a gente não consegue entender, é que a gente esquece, porque a gente não conhece o texto bíblico na sua plenitude. E qual é esse texto bíblico que você está falando aí, tanto aí, que está dando margem para o que você está falando? Bom, eu vou dizer para você aqui com muita franqueza, Jesus disse que se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Então não adianta tentar esperar começar a ter uma fortuna de entrada para começar a fazer o que precisa ser feito agora. Quando nós falamos o termo generosidade, quando falamos o termo de oferta, nunca é dito o valor. Então, algumas pessoas perguntam, "Buju, quanto é que custa fazer missões em Europa? Custa o que você dá conta de ofertar, irmão. Custa o que você dá conta. Quanto você dá conta de ofertar? Não, eu dou conta de ofertar 50 reais por mês. Amém, é isso. Ah, mas quando transforma em euro não dá nada. Não dá, dá sim, pode mandar que dá. Porque não é o valor. Não é o valor. Não é o valor que faz o trabalho aqui acontecer. Não é o valor. O que faz o trabalho acontecer aqui é a disposição em ser o meio pelo qual Deus enviará o recurso. Então você é só o meio pelo qual Deus está utilizando. Ninguém aqui em sã consciência crê que alguém está bancando obra de missões na Europa. Ninguém banca. Quem banca é Deus. Ele só precisa encontrar... Pessoas que sejam obedientes e que sejam generosas e que não atrapalhem ele fazer a obra pelo meio, utilizando você como meio. A generosidade, a forma como nós trabalhamos a generosidade é uma coisa muito importante para a vida cristã. Então o que eu defendo é que a igreja decida em seu orçamento quanto ela vai fazer por fé. Não um cálculo matemático frio, mas olha, esse ano nós queremos contribuir com X% a mais do que contribuímos o ano passado. E se esforçar para isso, e Deus dará meios para isso acontecer. Irmãos, eu já fui pastor de congregação e eu sei exatamente as dificuldades de uma congregação pequena. Eu não fui pastor de uma igreja muito grande, eu fui pastor auxiliar de uma igreja muito grande, mas eu não fui pastor é, de uma igreja, eu não fui o pastor sênior, pastor principal, o pastor presidente, como alguns falam, de igrejas grandes. As igrejas onde eu pastorei eram muito pequenas e com pouco recurso. Mas se você desejar fazer, você faz. Se você se esforçar, você consegue, mas não é você que consegue. É você se tornar meio pelo qual Deus fará a coisa acontecer. Quando nós decidimos, e eu me lembro muito bem disso, na Igreja Batista do Jardim Atlântico, um abraço aos irmãos da Igreja Batista do Jardim Atlântico, nós decidimos em ata, eu não sei se ainda continua dessa forma, mas nós havíamos decidido que nós é, dividiríamos, nós dividiríamos, é, nós, deríamos, nós é, entregaríamos é, 10 ou 12%, não me recordo aqui agora, das entradas fixas da igreja, das entradas, nós entregaríamos 12% para missões, dividido em quatro missões, missões locais, missões é, regionais, missões nacionais e, e missões mundiais. Nós faríamos isso, nós dividiríamos em quatro partes essa oferta. Irmãos, nós eu me lembro, nós saímos de um valor de entrada muito pequeno e passamos um valor de entrada muito grande, muito grande duas ou três vezes mais, do que nós tínhamos anteriormente, porque foi um ato de fé e não aumentou absolutamente mais ninguém. O Senhor só conseguiu, o Senhor só, o Senhor só utilizou as pessoas que estavam dispostas a serem generosas. O dinheiro, é, o dinheiro não pode escravizar você, não pode, não pode, não pode. É sério. Então, há pessoas que são escravizadas pelo recurso financeiro. E Paulo diz aqui, irmãozinho, em relação ao dinheiro, eu quero que vocês sejam organizados. Não, não é questão de organização, é, é, não é valor, não é quantidade. Há uma congregação no Brasil, ah, uma igreja que está nascendo agora no Rio de Janeiro, que contribui com 50 reais mensais. Ah, mas não dá para fazer nada? Dá, dá para fazer muita coisa, porque não é o valor, é o apoio, apoio que você tem, a outra igreja que contribui com maiores valores, outras comunidades que valem, são quatro, são quatro ou cinco igrejas, só que contribuem com o trabalho que a maioria das pessoas que contribuem com o que eu faço aqui, é, atendendo tanto o Norte, a África subsariana e é, aqui a, a Europa, os missionários que estão aqui, o trabalho que a gente faz aqui, só a maioria das pessoas são pessoas físicas, irmãos e irmãs como você, que contribui em devolvendo o parte das suas das suas rendas para cá porque planejar e pensar fazer isso então em nome do Senhor Jesus há muita gente que o dinheiro que você gasta numa saidinha de culto né, numa pizza, alguma coisa que pode fazer diferença na vida de muita gente. Não estou dizendo que você não deva comer uma pizza, ou tomar uma Coca-Cola, ou sair com a sua família. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo coisa, ó, oh, enquanto você está aí comendo sua batata frita, existem tantos missionários passando fome. Não. Não é isso. O que eu estou dizendo é que se você planejar, e se você for um pouco, é... E se você tiver um espírito generoso, um espírito de generosidade, meu irmão, minha irmã, você pode passar um final de semana e ofertar aquele valor do final de semana para a vida de uma pessoa ou deixar de fazer alguma coisa naquele momento, naquele momento do ano que você planejou, e ajudar a obra missionária. E Deus vai suprir todas as suas necessidades. Nós precisamos de amigos. Como Paulo diz, olha, vocês sabem que Stephanie é muito precioso para mim, vocês sabem o tanto que essas pessoas são. E ele diz, olha, Fortunato e Acaio, eles estão me provendo ajuda. Nós, na verdade, precisamos também de pessoas. Sabe, dói muito ouvir o depoimento de alguns missionários, dizendo, olha, minha igreja me esqueceu, os meus amigos me esqueceram. No grupo da igreja, ninguém comunica comigo no WhatsApp, as pessoas não ligam para saber se eu estou bem, querem saber apenas do relatório. Se você conhece um missionário é, em qualquer lugar do mundo, envia para ele um oi, envia para ele um oi olha essas pessoas e pergunta para ele, pastor, você tá precisando de alguma coisa? Ô missionário, ô missionária, você tá precisando de alguma coisa? Às vezes aquele missionário tá precisando de uma coisa simples, irmão. Tá precisando talvez você vá ao correio para ele, colocar e postar um documento, ele não tem ninguém para fazer isso. Talvez o que ele tá precisando é que você é, vá até a casa da mãe dele e veja lá, por favor, troca a telha da casa da minha mãe, eu tô tão distante, eu não consigo resolver isso, ela já não consegue fazer isso na casa do meu pai. Ou coisas simples como, por exemplo, olha, eu, eu, eu tô querendo comprar um presente pro meu sobrinho, mas tá muito difícil eu fazer isso daqui, vai custar muito caro a transferência de recurso o irmão tem como ir lá naquele mercado e comprar aquele presente e mandar pelo correio coisas simples. Às vezes o que você pode fazer é comprar um livro para o missionário. Às vezes o que você pode fazer é comprar um presente para ele. Por exemplo, você está aí, está de bobeira, aproveitou um Kindle da vida, tem um Kindle velho aí na sua casa, você não usa o Kindle, comprou na modinha, o bichinho está encostado no canto. Manda para o missionário porque muitas vezes ele não tem a biblioteca porque é muito caro transportar. Então existem coisas muito simples que você pode fazer, como Stefanas, Fortunato e Arcaico fizeram por Paulo. Nós precisamos de gente que esteja interessada em ajudar, gente que esteja interessada em fazer a diferença na vida das pessoas. Não é só o recurso financeiro. O seu recurso financeiro é muito bem-vindo. Mas se você não contribuir, o senhor vai mandar de qualquer forma e o problema é seu por não ter participado. Juízo virá sobre você, não é uma ameaça, é só um alerta. Falar: olha, você pode participar da obra, você pode estar unido no Senhor naquilo que ele está fazendo, você está perdendo a oportunidade por mesquinharia. Por mesquinharia, por medo tolo de que o Senhor não vai suprir naquele mês. Então, a minha sugestão é que você se organize. É o que eu sempre digo aqui: olha. Faz um orçamento, esse mês, assim que você receber, envia o que você consegue, envie o que você consegue. Mas para o mês de outubro, quando você for receber no mês de outubro, planeje, esse mês, ó, mês de outubro, novembro, com 13º, para quem ainda tem 13º, em dezembro, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou fazer... Vou juntar aqui um recurso e vou enviar. Eu dou glórias a Deus. A quantidade de irmãos e irmãs, gente que trabalha em feira, gente que trabalha é, no comércio como é, compressador de serviço e que são fiéis. Tem irmãos que contribuem há mais de 5 anos com 20 reais. Você não sabe o quanto que eu sou honrado com esse esforço desses irmãos, porque eu conheço a realidade deles. Eu sei que 20 reais para eles altera muito o orçamento altera, e eu sou muito grato a isso. E há outros missionários, não sou só eu, existem tantos outros missionários que estão necessitando de que você se organize. É uma questão de organização, meu irmão. Sabe, sabe aqueles juros que você pagou porque você ficou com preguiça de pagar aquele boleto no sábado? Aquele juro que você pagou já faria grande diferença no campo missionário, transformando isso em dólar em dólar em rúpias, por exemplo, para a Índia. Já daria lá cinco pãezinhos por um orfanato. Sabe, é só uma questão de planejamento, uma questão de ser generoso, generosa. E assim como o apóstolo Paulo falou, não espera chegar aí para vocês resolverem o problema. Então, a cada primeiro dia da semana, vai lá e separa o valor que é para você ofertar para o povo santo. É isso. Deus te abençoe muitíssimo. E assim... Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer muitíssimo. Se você já está indo embora, porque você não quer ficar pela oração, vou te pedir um favor. Por favor, se inscreva ou pelo menos já deixa aí o seu joinha, é, marcando presença. Olha, eu vou te dar uma oferta hoje, que Não é euro, não é reais. Eu vou te dar uma oferta hoje. Vou deixar um. Ok. Aí, tá bom? <risos> vou deixar para você um curtir. Então vamos orar? Vamos falar com Jesus? E eu quero que o espírito, eu quero pedir ao Espírito Santo que ele toque você, fale com você fortemente hoje e te ajude a vencer as barreiras que te impedem de se tornar uma pessoa generosa e generosa. Não é muito, qualquer valor que você enviar faz a diferença. Os missionários estão todos atentos. Olha, eles têm todos eles têm Pix, todos eles têm é, PicPay, tem PagSeguro, tem tem tem todos os mecanismos para facilitar a sua oferta para ir no mesmo no Brasil. Você não precisa enviar em real, não precisa enviar em dólar. Tudo isso pode ser feito em mesmo do Brasil. Se você quer ajudar um missionário, fala, Burja, beleza, muito obrigado, mas eu não quero te ajudar. Quero ajudar uma outra pessoa. Você pode me indicar? Não, eu te indico. Nossa, o que eu tenho aqui é de, de indicação para você. Para você ofertar. Uma coisa fácil que você pode fazer é o seguinte. Olha que coisa simples, antes, de você, antes da gente ir para a oração, deixa eu te ensinar a você ser generoso, sem pôr a mão no bolso. Quando você for comprar um produto, e você for comprar na Amazon, compre com o um link. Pô, tem o meu link, tem o link de outros missionários. em Burja, eu estou querendo fazer uma compra, eu vou comprar, vou comprar uma saboneteira. Me dá o link da Amazon, porque não custa absolutamente nada você comprar com o link do missionário. Nada. Você vai fazer uma compra e o missionário vai ganhar uma comissão da venda. Olha que coisa boa. Olha que coisa boa. Você foi generoso sem ter posto a mão no bolso. Você só utilizou o link dele. E isso, sim, algumas pessoas já entenderam. E ao longo desses últimos anos, deu em média 50 reais por mês que entrou de oferta para isso. Isso tem sido. E esse valor que eu recebo, ele não fica comigo. Eu envio para outras pessoas. Eu divido aqui. Então, não fica só comigo. A gente acaba dividindo com missionários que estão fora, que estão aqui também na Espanha, que estão em outros lugares. Deus te abençoe muitíssimo. Vamos orar e eu vou pedir ao Espírito Santo de Deus que te ensine a ser generoso, a ser generosa. Que te ajude a programar a sua vida de forma que você possa cooperar com o Reino de Deus de uma forma mais mais efetiva e sem medo, ok? Vamos orar, pai, em nome de Jesus, te peço perdão pelo tempo que nós perdemos em não nos juntarmos e cooperarmos com o Senhor em missão, tá certo pai? Tem muitos dos seus filhos que estão no campo missionário, que brincadeira né pai? brincadeira também, nossa, como me deixa triste algum dos teus filhos, algumas das tuas filhas com comportamento em relação ao dinheiro mas a grande e esmagadora maioria dos teus filhos e filhas são gente honesta, gente que tem coração na obra gente generosa também gente que o dinheiro não fica estancado ali nele, sempre vai virar pão, vai virar leite, vai virar brinquedo, vai virar trabalho, algum, alguma coisa dentro do projeto de educação, vai virar salário de professor. E é isso, pai. Eu quero pedir ao teu Santo Espírito que nos ensine a ser generosos, dadivosos, como se diz aqui em espanhol, entregar Senhor os nossos recursos sem medo da gente ficar, ficar sem medo de ficar pobre. <risos> ah Deus, ajuda Senhor, ajuda em nome de Jesus, ajuda, nos ajuda Ajuda a fazer a coisa certa Senhor, ajuda Oh Pai, perdoa-nos, ajuda os meus irmãos que estão assistindo esse vídeo agora Que chegaram até este momento, ajuda Senhor a eles a serem generosos e generosas em nome de Jesus Amém Amém. Deus te abençoe muitíssimo. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer. Você é um dos 30 e poucos por cento que chegou até o final. Se você chegou até aqui, dá uma prova de vida. vai lá nos comentários e fala assim: eu sou um dos 33. Beleza? Vamos fazer esse Vamos fazer esse, esse desafio? Vai nos comentários agora, se você chegou até aqui, diga, eu sou um dos 33, ajuda aí gente, Deus te abençoe, um grande abraço, que o Senhor te abençoe, e a gente se vê amanhã, se o Senhor assim nos permitir, orem por mim, orem pela minha família, nós estamos em trânsito, estamos indo para uma outra cidade, e a gente já foi a essa cidade, mas é a primeira vez que a gente vai dirigindo, e a gente vai conhecer o local onde minha filha vai passar, se Deus assim permitir, os próximos quatro an anos na faculdade. Orem para que a bolsa de estudos dela também saia, porque aí vai facilitar muito para a gente aqui em relação ao custo dela nessa faculdade. Deus te abençoe. Um grande abraço. Não esquece não, põe lá nos comentários. Eu sou um dos 33.